Senhor meu Deus e Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de vida, pelos momentos bons e também pelos ruins de nossas vidas, pois cremos que o Senhor sempre cuida de nós. Os dias não têm sido fáceis, o inimigo tem se empenhado em atacar nossas famílias, Pai. Mas nesse dia venho até o Senhor, para pedir que cuide de nós, de nossas crianças e adolescentes, proteja-os do mundo cruel em que vivemos. Senhor, no nome poderoso de Jesus, repreendemos toda intriga em nossos lares, brigas bobas e confusões. Também clamamos para que o Senhor nos dê sabedoria frente a situações de conflitos mais sérios. Que os nossos lares sejam lugares de paz e de santidade. Que possamos nos posicionar de forma que não permitamos que essas coisas se manifestem em nossos lares. Declaramos reconciliação sobre os casamentos e um perfeito entendimento entre maridos e esposas. Que haja cura e restauração que vem do céu sobre cada família representada aqui. Que haja também liberação de perdão em relacionamentos que há muito tempo estão quebrados. Que haja respeito e amor dentro de cada casa. Venha Espírito Santo, trazer paz para os nossos lares, nos ajudando a agir da forma correta, de acordo com a Bíblia. Oramos no nome precioso de Jesus, amém. Graça e paz. Apresente-lhe as suas expectativas, ele quer estar ao seu lado e quer ouvir a sua voz pela manhã. Salmos 92, verso 1 e 2, diz, em como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.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 Diz, e não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E acrescentou, em seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.